Então, qual é a proposta que nós estamos estruturando para apresentar o país e para buscar um diálogo intenso com toda a sociedade é exatamente no sentido de não ter nenhum tipo de é, preconceito ou pré condição para estabelecer esse diálogo nós queremos organizar alguns eventos a partir do ministério das comunicações mas não só do ministério das comunicações queremos envolver o ministério da cultura e já conversei com o ministro juca ferreira sobre isso a secretaria-geral da presidência o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação e outros, outras áreas de governo, direitos humanos, por exemplo, para estabelecer um diálogo sobre a atual situação da, do, do marco legal das comunicações do Brasil e aquilo que pode ou não ser aperfeiçoado. Eu vou começar conversando de um assunto que me interessa muito, interessa muito ao povo brasileiro, interessa muito à democracia. Vossa Excelência andou afirmando que deve ter liberdade para controlar a mídia. Vossa Excelência e o seu governo, o PT, seguindo a orientação do Fórum de São Paulo, tem levantado em muitas instâncias, tanto através de Vossa Excelência, quanto do presidente Lula, quanto da sua sucessora e seguidora, presidente Dilma. A ideia inicial, que era o controle social da mídia. Não sei se você vossa ainda era, deputado, mas a primeira tentativa do PT foi fazer um conselho de jornalismo. Seria para punir os jornalistas que não seguissem a cartilha do Palácio. Nós derrubamos, senhor presidente. Eu era líder da oposição, bloqueamos a pauta até derrubar essa ideia esdrúxula. Depois veio a tentativa de controlar o audiovisual. Nós derrubamos também. Agora, em que pese na eleição a presidente tentar negar, o PT continua falando em controle da mídia. Eu sei, senhor presidente, que o simples fato de, controlar, de dizer que está discutindo o controle da mídia já inibe a mídia. Já tem uma mídia que trabalha com a ideia de que pode ser regulada, pode ser controlada. E pode ser, acontecer com ela, o que aconteceu com a mídia livre da Venezuela, aliás, regime que Lula admira e suporta o regime Chávez Maduro. Ou também o que acontece na Argentina, onde os kirchner destruíram o, a imprensa livre da Argentina. Senhor, presidente, senhor ministro, será que V. Excelência, e seu partido querem controlar a mídia para que a mídia não divulgue o que hoje está divulgando, primeiro eu quero dizer que eu sou ministro de um governo multipartidário, não é um governo de um partido só. Tenho que produzir políticas e propostas que levem em conta essa heterogeneidade política e programática e ideológica da base do governo. No entanto, o governo tem um programa para o qual foi eleito e não há em nenhum momento do nosso programa de governo, qualquer referência é controle da mídia, Vossa Excelência sabe disso. Agora, há uma discussão que eu acho que ela é saudável para a democracia, e melhor ainda feita sem que o governo apresente uma proposta previamente, que é qual é o papel social dos meios de comunicação numa sociedade democrática, uma democracia que se constrói a cada momento, que tem idas e vindas, tem retrocessos, tem avanços. E que, evidentemente, com o avanço tecnológico, se torna ainda mais relevante. Porque o atual modelo de negócio da comunicação, ele está em profunda mutação. E nós não queremos discutir apenas aquilo que muitos acham que é controle de mídia, até porque isso, na minha opinião, é vedado pela Constituição. A Constituição Federal Brasileira, ela tem uma cláusula pétrea, que é, tem várias cláusulas pétreas, mas uma que específica, que é a liberdade de expressão. Ela é cláusula petra no artigo 5º da Constituição e o constituinte fez tanta questão de dar esse sentido de fundamento da República que repetiu no artigo 220, ou seja, ele foi redundante propositalmente. E no primeiro parágrafo ele repete de novo, já tratando da liberdade de informação jornalística. Ele deve ser observado combinado com os outros direitos. Os pétreos com os pétreos e não pétreos. E os não pétreos com os pétreos. Ou seja, é um direito que se combina. Por exemplo, o direito à honra não deve ser observado pela liberdade de expressão? Eu estou dizendo uma, uma redundância, porque na verdade a lei de 62 já diz isso. Muita gente que não leu o que está em vigor ficaria muito preocupado com o que está em vigor poderia considerar restrição à liberdade de expressão, mas não, foi a preocupação do legislador dos anos 60 de combinar a liberdade de expressão como cláusula Petra, daquela época já, com a necessidade de que todos que praticam qualquer atividade em qualquer área da, da, da sociedade, observem que existem direitos a serem combinados. Então, é nesse sentido que eu acho que esse debate não deve ser feito com preconceito, com a visão não isso é bolivarianismo não isso é, é censura isso é restrição não vamos debater quem sabe eu possa convencer Vossa Excelência de alguma coisa e Vossa Excelência possa me convencer de alguma coisa antes que se produza uma proposta porque quando se produz a proposta aí o debate já começa a ficar muito mais acirrado é, Vossa Excelência de forma muito hábil tratou do assunto que terminou sendo o, o, o assunto que dominou a sua apresentação embora Vossa Excelência tenha feito uma exposição extensa e, e fundamentada sobre os planos do ministério mas o debate terminou girando basicamente em torno da questão da, do controle social da mídia, do controle econômico da mídia e vossa excelência saiu bem na medida em que admitiu reconhecer como cláusula pétrea a liberdade de imprensa e mais prudente ainda ao dizer que não era o ministro do seu partido e sim o ministro do governo que tem uma composição que vai da extrema-direita extrema até a extrema-esquerda, portanto, não teria como ser um ministro assumindo a posição exclusiva de um partido que, no meu opinião, um partido que, na minha opinião, tem uma posição equivocada, expressa por vários dos seus membros, inclusive pelo seu presidente. Portanto, nesse, nesse particular, eu fico satisfeito com a postura de Vossa Excelência como ministro de Estado e, portanto, não tenho que voltar